Mais um vídeo sobre o docker né? Hoje vamos falar sobre o mapeamento de porta Que é uma coisa que me comentam muito Me perguntam muito pelas redes né? Que é O pessoal pergunta Poxa Rafael, mas se Os containers são isolados Como é que acesso o serviço de um container tá? Hoje vamos mostrar para vocês As formas de como exportar né? De como fazer NAT De como permitir acesso aos containers é A primeira forma né? É você atribuir dinamicamente as portas né? Você pode Distribuir dinamicamente uma porta Para um determinado container que você está executando O parâmetro que você usa Para essa configuração É o parâmetro P né? Você inicia o container Com o parâmetro P Com isso você vai conseguir subir Um container Com uma porta aleatória mapeada Para a porta específica do container né? Como a gente pode ver aqui né? A gente tem O container no ar Com dock né, A gente vê que ele é essa máquina mesmo Subiu há pouco, tá vendo? Foi criado há pouco tempo é... tá vendo Aqui tem uma porta aleatória criada menos P maiúsculo E a porta 5000, que é uma porta específica Nessa imagem que eu estou usando aqui de teste tá? Porta 5000 TCP, é Ela especificada, né? Agora vamos fazer um teste, né? A gente copia a porta aqui Abre no navegador 27 Dois pontos A porta que a gente acabou de especificar tá então, aqui Cola a porta E entra Reload Que é o código Python Que tá lá naquela imagem, né? Mesmo Tá então, A gente pode vir para um outro comando também Que é o dockerports A gente pega... O container de docker port container de enter, ele vai mostrar também a mesma coisa que o WPS mostra, só que mais resumido tá a gente vai mostrar agora a segunda forma, que é com menos p minúsculo que com menos p minúsculo a gente pode especificar qual porta do nosso host a gente quer especificar para fazer nada com a porta interna do container, nesse caso aqui eu vou botar a porta do host 5000 e a porta do container 5000 também, que é a porta que já está lá mesmo Tá? Então, eu vou aqui dar dockerps ou Docker ports aí você escolhe, no caso aqui dockerports, pega o container que eu acabei de criar, eu vou subir ele aqui agora né, e vou mostrar para vocês que tá mapeado a porta 5000 do host para a porta 5000 do container. Tá? E isso é bem legal, né, você pode fazer mapeamento, né, de diversas de portas diversas, você pode ter vários serviços, né, rodando a gente vai fazer um, vou fazer um teste aqui, 5000 enter, pronto, está funcionando, tá? Isso é bem legal, você especificar vários serviços que dentro do container trabalha a mesma porta, mas você pode fazer mapeamento de várias portas. Agora é possível também você fazer mapeamento por interface, né? Nesse caso aqui eu tenho uma porta, uma interface minha, interface localhost e vou fazer o teste com ela eu especifico o IP da interface, a porta que eu quero do meu host e a porta que eu quero do container. são três colunas, né, que vão fazer. aí eu especifico essa, o container subio, né, uso o Postman PS, como eu já falei, e aí eu vou ver o container lá também tá com a porta 127001 com e porta 5050 para o container Veja que os três containers estão apontando para o mesmo porto do container, tá? Então, isso é bem legal. Uma outra forma também, né, de mapear para portas específicas ou para interfaces específicas é você especificar uma porta aleatória dessa interface específica, né? Bota aqui um Eu não especifico a segunda coluna. especifico a última aqui que eu quero mapear no container. E agora, né, eu vou verificar qual porta foi mapeada Dinamicamente para essa interface né? com com Docker Ports e aí eu vejo que a porta 32.770 na interface 127.001 foi especificada, tá? E por fim, né, eu consigo mapear também portas UDP, tá? Eu consigo dizer que a porta do container está escutando em UDP, né? Caso o seu serviço esteja escutando no UDP, não é o caso aqui, mas. Caso ele esteja, veja também que, caso você queira mapear duas portas no mesmo comando, né, mesmo que sejam para portas, eh, portas distintas, né, você especifica dessa forma: menos P aparece duas vezes. Tá? Você pega, vamos verificar aqui, e por fim, dá para você ver que as duas portas estão mapeadas, tá vendo? Então, 5080, eu 5080 para TCP, 5000, e 5090 para UDP. Então a gente termina por aqui, tá pessoal? Até o próximo vídeo, tá? Valeu, obrigado.